Caraca, aí, essa aí. porra não termina, aí. Meu Deus, a batalha continua! Caraca, ninguém é... Nossa! Vai só... acabar agora! <risos> nem... <risos> que, que, tá que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo aqui? fudeu, filho da puta! Eu, eu morri nas bolas de alguém. Por favor, todo mundo vem na sala que vai passar a TV Globinho. Ai, meu Deus, Opa! TV é Globinho! Pera aí, não, não, não, não, não... desliga a TV, não desliga a TV! <risos> TV Globinho, caraca! Para de mexer a TV! Eu tô passando. Ah, atrás! Atrás! É. Atrás, pa atrás! Eu o papa! É pa eu papa! É ah. ah. Seu desgraçado! Eu perdão! Engano, perdão! Deus. Peço perdão pelos meus atos! Peço perdão meu a Deus, Deus pelos Deus meus atos! Meus... Leve meu corpo pra um lugar melhor, por favor! Com licença, Romeu, Eu só quero passar porque eu sei quem é o um assassino e não é você! Hum. Ah. <risos> meu o tango! É o aí, tango, pera eu aí eu um momento, passar, a mamãe não. está me ligando! Alô? Oi? Hum, tá. Sim. Meu Deus, uma luz passando no horizonte! Nossa, não, pera aí, não precisa pegar um fogão, mãe. <risos> Olá, pessoal. Pessoal, ah, estou acordado, tá estou acordado. Ela. Acordei das cinzas e agora está na hora. Ai, TV vai matar tudo. Eu tô com medo, tô com medo. Eita! Ah. Meu Deus, me ah. É o seguinte, eu dei. Pode vir aqui embaixo, eu não vou te matar. Pode vir, Romeu. Romeu. Sou eu. É o seguinte, cara. Vou. O que você tá tentando fazer? Não! Não! Fica parado, vem cá, vem cá, ó, vou te oferecer Eu te ofere... Pera aí, para! Não tenta, não tenta! Você... Se você tentar, você sabe o que vai acontecer Você vai se arrepender tá bom. Vai vai sentar naquela poltrona ali agachadinha do lado do seu amigo Oscar, que está morto aqui embaixo Bate um papo aí com ele Oi, Oscar <risos> Eu tô morto! Eu queria deixar o Danito antes de morrer Agora, melhor. na TV, está tocando o seu futuro Você está vendo? Tô vendo. O que você acha dele? É bonito. <risos> aí, sai sai, sai! sai! Sai! Sai! É o Chari! É o Chari! É o Chari! É o Chari! Meu Deus, não Ah, deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Deixa eu pudir. <risos> o que aconteceu? O do NA! <risos> Meu Deus. Eu tô vendo uma foto. Eu tô vendo uma foto muito legal aqui. Eu vou... Opa! Que foi isso? Ah! São espíritos do mal querendo me comer! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta. É que é isso, velho? Não dá, tira a bicicleta! Pense a porta! Meu <risos> <que beleza. risos> Meu Deus! Ó, <risos> <risos> <risos> oh, vou confiar no Selvit agora, hein! Pode confiar que eu sou do bem, Eu sou o homem do bem eu, Agora sou besta, bah! Eu sou o homem! Ó, aqui um cactus pra você, X-Ray! Eu tô com. Eu tô com dor de cabeça. O, eu não tô Cara, Olha a cara dessas três. Springoles! Não! Eu tô Springles! Springles! <risos> <Sprinkles>. <risos> não! É não! Muito... Não, <risos> não. <risos> não! Não! Que isso? <risos> <risos> que isso? <risos> oh, do outro lado da Como? Como? Como? Eu caí do... E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E hoje eu quero pedir um bagulho um pouquinho diferente pra vocês. Que nem trabalho coisa pouca. Eu quero que você pegue esse vídeo aqui que você acabou de assistir e mande pra um amigo que você acha que vai gostar. Se você quiser, claro, se você não quiser, é só uma coisa que eu acho que é legal pra ajudar a divulgar. Então, se você gostou do vídeo mesmo, se puder mandar o link para um amigo, é só um, um amigo, você manda, ó, eu vou ver esse vídeo aí, você manda uma risadinha. Se puder, vai ajudar muito mesmo. Então, mas é isso aí, obrigado. Se você quiser, comenta alguma coisa aí embaixo sobre o vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo.